Opa galera, beleza? Aqui é o Stick e recentemente eu fiz um vídeo falando de um projeto novo para vocês chamado Token Bank Exchange. E bom, muita gente ficou interessada nesse projeto depois que viu o meu vídeo, vocês gostaram bastante do vídeo, porém não conseguiram entrar no projeto a tempo, né? E muita gente então me perguntou como que faz para entrar no projeto agora, porque já foi a pré-venda na Pink Sale. Então no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou falar para vocês, como você ainda consegue entrar no projeto da Token Bank Exchange e ainda com vantagem, beleza? Então primeiramente, o que que é Token Bank, né? A Token Bank é uma plataforma voltada ao desenvolvimento Web3 com um ecossistema para construir seus dApps e contratos inteligentes. A Token Bank oferece soluções para desenvolvedores que desejam criar tokens, NFTs, dApps, contratos inteligentes, carteiras privadas, jogos né, e entretenimento, com a proposta de um marketplace com as maiores oportunidades de compra e venda de ativos digitais em sua fase embrionária. Então para quem ainda não viu meu último vídeo da Token Bank, a gente vai dar uma olhada aqui no site, mas em cima lá nos cards vou deixar também para vocês conferirem o vídeo que eu vi mais det detalhadamente aqui o projeto. Mas já que vocês, a maioria de vocês já viram, vou dar uma resumida aqui. A gente já deu uma introdução aqui, mas basicamente aqui tá a interface para vocês verem. Então olha só que bacana, tá? E é uma plataforma cara aqui. Mano, serve para muitas coisas, tá? Então basicamente, olha só, é um ecossistema para construir seus dapps e contratos inteligentes, como a gente falou, tá? E tem muito mais coisa. Dá para você através da plataforma deles construir tokens, tá? Através aí de redes como BEP20, Polygon, Avalanche, RC20, tá? Tem também simulador e projeções. Então simulador de preços e mercado para ser usado para cálculos complexos de projeção de preços, tá? Jogos e mercados NFT, então você pode construir seu jogo NFT na plataforma deles, com marketplace né, e diferentes personagens do seu jogo, aproveitando modelos e exemplos prontos já na game store deles. Também tem fazenda e cofre, né? Famoso farm e stake, né? Então você pode manter seus tokens e gerar receita com isso. Também tem a ferramenta de troca, né? Onde você pode fazer o swap dos seus tokens em várias decks. E os empréstimos flashes também, onde são empréstimos automatizados, né? Onde o valor principal deve ser devolvido em uma transação. Ethereum. Cara, aqui basicamente vocês podem ver, por exemplo, aqui tem o DAP, né? Então aqui já dá pra fazer as trocas, já tá funcionando, beleza? Olha só, aqui tem o um gráfico tudo bonitinho pra fazer a troca. E aqui é a parte que eu mais gosto, né? A de lançar jogos NFT, tá bom? Então aqui o pessoal consegue lançar os jogos NFT, já tem o um Marketplace pra você usar também, personagens e tudo mais, ok? Aqui eles falam, né, que você pode usar, mano, uma série de componentes pro seu projeto, tá? Então aqui a gente pode ver realmente uma série de tokens aqui da rede Ethereum, da Binance Smart Chain, da rede Polygon, rede Optimism, Arbitron, tá? Então, você tem diversas opções. E descendo aqui, o que a gente interessa pro vídeo de hoje, tá? Então, o que acontece? A primeira venda privada foi a 0,003, ok? Então, um pessoal conseguiu aqui. E a última venda que eu trouxe para vocês no último vídeo foi aqui na Pink Sale, tá bom? A 0,004. Então, aqui na Pink Sale, vocês já podem ver, cara, assim, basicamente eles fizeram aqui uma oferta de 250 BNBs, aberto, né, pra galera tá fazendo essa pré-venda. O mínimo era de 0,1 BNB, o máximo de 5 BNBs e 533 pessoas adquiriram, e basicamente, cara, foi em 50 minutos, foi muito rápido. Eu inclusive fiz parte, né, e cara, então em 50 minutos a galera comprou 250 BNB, vocês têm noção disso? E bom, basicamente, então, acabou a oferta lá na Pink Sale, né, em 50 minutos, como eu falei pra vocês, e muita gente viu o vídeo depois, né, dessa oferta, não conseguiu comprar, e veio me perguntar, comentou no último vídeo, como que eu faço então pra entrar na Token Bank Exchange, né, se acabou a oferta da Pink Sale? Cara, e agora é isso que eu vou falar pra vocês, tá? Não se desespere, tá? Por quê? Porque já foi quando a gente falou da Pink Sale, mas agora agora vai lançar aqui na Pancake Swap, tá então assim galera lógico que na pink valeu mais a pena foi a 0,004 mas você pode pegar na pancake por 0,005 tá bom então ainda vale a pena né ainda tá um preço bem barato e eu acredito que você ainda vai pegar para um preço bom e vai valorizar bastante deixando bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento tá eu tô mostrando aqui uma oportunidade que eu acredito mas a gente tá no mercado de extremo risco tá galera então sempre invista um dinheiro que você possa perder e sempre estude o projeto para você ver se você acredita que vale a pena, tá bom? É sua decisão que importa, tá? Eu só tô passando para vocês o conteúdo. Então, basicamente, aqui no momento que eu tô gravando, falta um dia para esse lançamento, tá? Mas no dia que você vai estar tá vendo esse vídeo, vai ser no dia de hoje, tá? Então, hoje, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, né? Às 8 horas da noite aqui para a gente do Brasil, né? 20 horas, horário de Brasília. Você vai poder estar tá adquirindo aqui os toques na Pancake. Então, você vai poder clicar aqui, tá bom? Basicamente, vai estar tá sendo redirecionado aqui. Vai aparecer para você aceitar, tá bom? Você clica aqui, eu entendo você pode estar tá importando aqui, e tá aqui, mano, T-Bank, tá? O nome do token T-Bank, e vocês podem ver aqui que ainda não aparece, tá? Eu posso colocar quantos quiser aqui, porque ainda não está disponível, no momento que eu tô gravando, né? No momento que você for ver esse vídeo, você pode estar tá esperando até as 8 horas aí, e tá fazendo parte aí da compra. E é basicamente isso, tá? Eu acredito que o token é uma oportunidade, eu acho que é uma plataforma que tem muito futuro, eu conversei com bastante investidores grandes do projeto, e realmente o pessoal tá acreditando numa grande valorização, então eu vejo como uma oportunidade de você pegar um token barato que vai crescer muito, tá? Mas lembrando que não é uma dica de investimento, estude aí o mercado antes de estar tá fazendo o investimento e sempre em vista algo que você possa perder, porque o mercado de criptomoedas é um mercado de altíssimo risco, tá bom? Mas basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, todos os links necessários vão estar na descrição e vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu, falou!